E aí eu ia pedir para você atualizar essa informação. E aí eu não sei é, se tem algum, algum curso ou algo que você esteve fazendo aí nos Estados Unidos, eu não tenho certeza. Se você quiser incluir também, você pode. Ah tá, eu vou atualizar. Eu, o que, que eu acabei incluindo no currículo, e não sei se isso contribui ou prejudica. Tempos atrás, nós demos início, ao atrás, nós demos início a um novo projeto familiar. Nós ah, tá. entramos em contato com essas empresas que de mas só para gente tentar fazer o mais certo que a gente puder. Entendi. É esse... só, só me refresca a memória, essa nova atividade, o que a gente vai fazer mesmo agora? A Academic Evaluation é, literalmente, a equivalência do seu diploma perante ah, os Estados tá. Unidos. Um uhum. Pedro que vai analisar o seu histórico, né, as matérias que você estudou, e vai, é, equiva... vai fazer a equivalência do seu bacharelado no Brasil, na verdade, no seu caso vai ser do mestrado, do seu mestrado no Brasil com o mestrado nos Estados Unidos. Seria um longo processo que envolveria uma grande aposta, dolorosas abdicações, um grande investimento. E aí você faz o orçamento e você meio que o escolhe para qual empresa você quer fechar. Mas a gente tem alguns profissionais para indicar. Tá bom, perfeito. Ok, entendi. E muitos, muitos riscos. I always try. I always try to seek harmony and the work relationship. Um, Definitivamente não foram decisões fáceis de serem tomadas. Porém, como sempre fazemos em situações importantes como essa, estudamos e analisamos muito todas as possibilidades, arregaçamos as mangas e trabalhamos em família. Nós acreditamos que os Estados Unidos são um país que valoriza mais quem estuda e se dedica ao trabalho. E estudo e dedicação são alguns dos valores familiares que recebemos desde nossos avós. Avaliando aqui o Professional Plan, que é o, o pedido, né? o que abre o pedido para o visto. Enquanto isso, ele está sapateando lá embaixo. que <risos> Tu vai, Duran? Obrigada, sou Xuxou. Shoshou. Xuxou. Como é que é o nome? Xuxou. Optamos por aplicar para um visto que permite trabalharmos. Professional plan and statement. Se for enviar, ela pode apertar. Mas é um longo processo de várias etapas e que requer muita documentação. Você é, não assinou ainda esse troço. Não, é que ela colocou então aqui, ficou 13 páginas. Acabamos de receber a expert opinion letter, então é um profissional americano da área específica do Edson que leu sobre todas, so, leu o currículo, so, leu sobre toda toda a carreira dele e dá aqui um parecer sobre o que que ele acha se o Edson deve ser indicado ou não para esse visto. O hoje, o ou... não é, é... Ah, eu sempre esqueço o nome. Opinion Expert Opinion Letter. Expert Opinion Letter. Preparamos e solicitamos muita documentação para anexar o processo. Documentação reunida, era hora de fazer o pedido do visto e assinar um mundo de papéis. Agora nós estamos que nós assinamos dos quatro aqui ó pedido enviado agora é torcer rezar muito e apenas esperar e enquanto esperamos aqui está o Edson que não está trabalhando mas está fazendo o quê estudando o que é que tu está estudando é um curso online de business então, eu estou aproveitando esse tempo que nós estamos aguardando até a permissão de trabalho chegar para me qualificar em um curso de Negócios Business, que é online, por seis semanas. Uma forma de eu me qualificar, de estar melhor preparado para buscar oportunidades que eu preciso ou gostaria de participar na minha área, que é a área financeira, administrativa. Esperar é, de longe, a parte mais difícil. Torturante define bem a espera e nem a melhor saúde mental sai intacta. Com a pandemia, os serviços de imigração se acumularam e os tempos de processamento de vistos se multiplicaram. Para piorar, nem podemos viajar para encontrar conforto nos braços da família no Brasil. É preciso aguardar a autorização de viagem chegar. Mas era uma aposta de que tudo valeria a pena no final. Era um risco calculado. Então hoje finalmente chegaram as correspondências que é um eu acho que o é um protocolo e tudo que nós mandamos pelo Correio. A hoje notificação que de que o pedido de visto foi recebido já é um alívio. 11, o processo 11, está 11. nas mãos da imigração. É? Isso. Aqui foi colocado dia 7. Continua.